para this a decisão de PORRE maioria dos deputados desta Câmara e a transparência da vida política o que vai fazer a Comissão Ser correspondente em Bruxelas é um desafio extremamente aliciante porque este é o centro de decisão política da União Europeia. É aqui entre a Comissão Europeia, o Conselho e o Parlamento Europeu que se tomam muitas das decisões que têm impacto no dia a dia dos cidadãos europeus e dos portugueses. Mas nós jornalistas temos de as perceber e desconhecer para saber noticiar. É explicar de uma forma simples aos cidadãos assuntos, dossiers que por vezes são muito complexos e muito técnicos. Além de mais, para o ano vai haver eleições, eleições europeias. É uma razão ainda mais importante para nós conseguirmos perceber a Europa. Nós resolvemos, nós, Lusa, com o financiamento do Parlamento Europeu, organizar uma formação para jovens jornalistas. Este curso visa explicar melhor aquilo que é a União Europeia, como funciona, as suas instituições, os seus processos de decisão, quem são os seus atores principais, mas também quais os principais desafios que têm pela frente, quais são as grandes questões que vão ocupar a Europa e a política europeia. Com a oportunidade, além do mais, de no final alguns deles poderem ser selecionados e completar a sua formação em Bruxelas. Para melhor cobrir jornalisticamente é fundamental conhecer a forma como a sua política tem lugar. É por isso importante que venham fazer esta formação os jovens jornalistas, têm que aprender, têm que conhecer a Europa, para finalmente aprender a contá-la. Olá, nós temos que olhar para o país e para a Europa. e votamos na amenda que foi proposta pela deputada. E a última pergunta, por favor. Então, a minha pergunta é, este é o nosso